Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu vim fazer uma simulação de uma corrida pelo aplicativo da Uber ao qual a gente está fazendo aquela sequência de vídeos do mini curso para motorista de aplicativo para você ter uma base, para você que é iniciante e tudo mais eu estou aqui com a minha esposa Ana Paula, muito linda e maravilhosa <risos> e ela vai me ajudar a fazer essa simulação como ela está aqui dentro do carro, eu vou ter que me afastar um pouco com o carro, porque infelizmente, não sei se você já chegou a ver uns outros vídeos meus, quando o passageiro está dentro do carro, infelizmente a Uber tem um sistema de bloqueio. Então eu vou me afastar um pouco, ela vai fazer a solicitação e eu vou fazer exatamente uma viagem natural. A gente vai fazer a corrida tranquilamente e eu vou mostrar todos os passos que você precisa fazer para atender o seu passageiro, beleza? Só mostrando aqui, ela está com a tela certinha aqui já na... Para solicitar a corrida pela Uber e a gente vai fazer agora. Ela vai sair do carro e vamos fazer essa simulação para mostrar para vocês, beleza? Vou me afastar um pouco porque, como eu disse, se você, se você não assistiu esse vídeo ao qual eu falo o porquê você não recebe solicitações de chamada, eu vou deixar aqui em cima do vídeo um podcast ao qual você pode ser redirecionado para esse vídeo, beleza? Ou depois você assiste, é melhor você assistir depois, beleza? Vamos lá. Agora ela vai fazer a solicitação. Eu espero que caia pra mim. Eu tô aqui com. Eu vou gravar aqui, ó. Tô com o celular aqui gravando. Vamos ver aqui, ó. Já liguei o aplicativo. Vamos ver se vai cair pra mim a corrida. Opa, caiu aqui, ó. Beleza. Toda vez que tocar na tela do seu celular, é só você dar um clique na tela que ele já vai cair a corrida para você. Pode ver que realmente caiu a corrida da minha esposa, que ela chamou ali e a gente vai lá. Infelizmente eu não consigo segurar aqui, então vamos dirigir com o celular. Então vamos lá, eu vou buscar ela agora. peguei, agora ela vai entrar dentro do carro. Vamos simular. Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Como é que você tá? Estou bem. Perfeito. É só você mesmo? Sim, sou eu. Então eu já vou estar tá iniciando aqui a corrida, mas sinta-se à vontade, viu? Obrigada. Agora, nesse momento, eu vou dar uma iniciada aqui. Ó. É só você puxar com o dedo para a direita, tá vendo? Vamos iniciar a corrida. Ele vai mostrar o destino da pessoa. Ó, casa de Saúde Santa Marcelina A distância, vai mostrar o tempo que você vai chegar a uma média E a quilometragem Caso você precise de mais algumas, algumas informações Você clica nesse negócio aqui dos três pontinhos da, da, da direita E ele vai mostrar aqui mais informações A nota do passageiro e tudo mais Se você quiser cancelar, você tem até Acho que é mais ou menos dois minutinhos É um minuto para cancelar depois que você iniciar a corrida Aí você pode cancelar caso você não sinta agradável com o passageiro Beleza? Vamos lá, eu vou agora colocar aqui direitinho, e é isso, sempre quando você for atender um passageiro, atenda com aquele sorriso no rosto, o mais caloroso possível, pergunte sobre o ar condicionado, é que como a gente já fez meio corrida aqui, não tem como eu fazer todo o atendimento que eu faço. E como eu disse, sempre pergunto sobre a temperatura do ar-condicionado, aqui no momento estou com o ar-condicionado ligado, aí você vai fazer a pergunta normal, moça, a temperatura do ar-condicionado tá bacana? Tá perfeita. Perfeito, então vamos lá. Você segue viagem, sempre confirma o endereço onde a pessoa vai desembarcar, que nem. Moça, é na casa de saúde Santa Marcelina? Correto, é isso mesmo. Perfeito, então vamos lá. E é simples, confirmou o endereço onde a pessoa vai, confirmou se a temperatura do ar condicionado tá ligado, se você deixar o, a rádio ligada, pergunta se ela também tem algum problema com a rádio, se pode deixar a rádio que tá, não posso, é que eu não posso ligar o rádio, <risos> não dá direitos autorais perfeito, ah, e não se esqueça, sempre confirma com o passageiro qual é a preferência de rota, tipo assim, Posso seguir a rota do GPS ou tem alguma rota de preferência? Prefiro o GPS, tá bom? Qualquer Pref... coisa, já lá na frente eu falo uma rota melhor. Jó, então o GPS vai guiar a gente, tá bom? Obrigada. Então vamos lá. A parte disso é só você manter a calma, a tranquilidade. Se você vê que o passageiro quer algum papo, quer conversar, sempre converse com o passageiro, eles sentem super felizes quando eles querem conversar e você responde de uma forma até mesmo calorosa. E isso também pode garantir até uma gorjeta no final da corrida, beleza? Vamos seguir aqui a corrida? sempre clica aqui ó, em navigate, que o navigate ele vai direcionar para o, o GPS, ele vai direcionar para o GPS do aplicativo, ou se você definiu lá nas configurações iniciais o Waze, configurou o Maps, ele vai transferir para o Maps ou o Waze, beleza? Aqui ele já está dando a rota para a gente, está pedindo para mim entrar ali à frente à esquerda, e a gente vai lá, vamos fazer uma pequena simulação rapidinho aqui. nem nesse exemplo dessa corrida aqui que eu estou simulando indo para o Hospital Santa Marcelina aqui, Casa de Saúde Santa Marcelina. Você pode tentar puxar um assunto sobre a viagem e perguntar para o passageiro se ele está com algum parente no hospital, se tem algum tipo de... Consulta que é muito bom para chamar, pra puxar assunto quando o destino do passageiro é esse tipo de destino. E se por acaso não conseguir puxar esse tipo de assunto, você pode perguntar sobre a temperatura do ar também, né? Tipo, ah, a temperatura do ar tá bacana, é, gostaria que aumentasse, diminuísse. E se a pessoa não responder, deixar lá no canto dela. Bom, então agora chegamos no destino da pessoa. Como vocês podem ver, surgiu aqui. Quando a viagem estiver em cartão de crédito, ele vai ficar vermelho. É só você encerrar a viagem, o passageiro vai sair do carro. Geralmente você se despede da pessoa de uma forma calorosa também, para que ele possa também avaliar você no final da corrida com cinco estrelas, que é muito importante. Se tiver em dinheiro, vai aparecer a opção receber dinheiro. E você vai clicar no receber dinheiro. E assim que receber o dinheiro, o passageiro vai sair do carro. Eu vou encerrar aqui a corrida. E vocês podem ver que vai aparecer a, a zona de avaliação Assim que aparecer a zona de avaliação Você coloca se a viagem foi boa e tudo mais E avalia o usuário simples. Bom, eu tive que dar uma andadinha um pouco mais para frente, porque infelizmente ele é uma zona muito ruim para ficar parado para terminar a gravação desse vídeo, então vim umas quadras um pouco mais para frente para terminar. Então assim que você chegar no destino do passageiro, é sempre bom também você confirmar qual seria o melhor local para desembarque, confirmar com ela se está tudo certinho e quando você finalizar, você falar que é um prazer atender aquele passageiro naquele momento e se desculpar se você cometeu qualquer tipo de erro durante a corrida, que nem é mais ou menos desse jeito. Ó. Foi um prazer te atender hoje, viu? O prazer foi meu. Desculpa qualquer coisa se eu cometi algum erro durante o caminho, mas quem sabe até uma próxima, viu? Tá bom, então. Um prazer, Muito obrigada, né? tá? Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigado. Um ótimo dia, viu? Realmente. Um e como vocês puderam ver, é super tranquilo. Vai ter viagens longas, vai ter viagens curtas, mas não tem problema nenhum. Vai ter viagens que você vai ganhar um pouco a mais, vai ter viagens que você vai ganhar um pouco a menos, mas... Não tem dificuldade nenhuma ser um motorista de aplicativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se te ajudou a clarear um pouco mais como funciona as funcionalidades da Uber. Vocês viram que é só iniciar, finalizar, não tem dificuldade nenhuma. Bom, agora eu vou finalizar esse vídeo, eu agradeço por ter assistido até aqui, e se te ajudou bastante, já deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos, e se você não assistiu a primeira, a segunda e a terceira parte, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar todos os links para a primeira a segunda e a terceira parte, para vocês assistirem esse mini curso para motorista de aplicativo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau! Ah. E mais uma coisa, se você não se inscrever no meu canal, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Falou, tchau!